Eu espero, de todo meu coração, que esteja gravando, porque eu tô testando uma nova ferramenta aqui do celular. Vamos ver, né? Deus é mais. Bom, gente, primeiro... olha isso aqui. Eu não sei se vai focar. É uma almofadinha em forma de casa. Oh! Tá, vamos. Vamos começar o vídeo, calma. Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. E esse é o quarto vídeo da série Casa Própria na Irlanda. E se você acabou de chegar aqui, ou se você perdeu essa série, não sabe o que é está acontecendo, eu e Sheldon acabamos de comprar uma casa aqui na Irlanda e aí eu vi a necessidade de vocês em saber o processo e como que foi Então eu tô contando toda a burocracia e todo o passo a passo que aconteceu com a gente Esse é o penúltimo ou talvez o último vídeo da série, então tá aqui nos cards e na descrição como sempre Só pra explicar rapidinho, o vídeo de hoje vai ser sobre os gastos, né? Então... Nos outros vídeos a gente falou sobre é, oportunidades que você tem de pegar, angariar a entrada da sua casa, o, o financiamento para você parcelar o restante da casa, tudo. E agora vamos falar sobre os gastos, além do valor da casa. Porque para comprar uma casa, como eu pensava antigamente, não é só você pagar o valor da casa em si. Você tem que pagar um monte de taxa, de imposto e um monte de profissional que vai trabalhar com você ali no processo. E aí, para aproveitar e falar desses gastos, eu pensei, por que não falar da ordem dos fatores, né? Como que foi pra nós? Eu acredito que a maioria das pessoas que compre casa tenha um processo de ordem parecido com o nosso Então eu vou falar pra você mais ou menos assim Gente, primeira coisa que a gente fez foi isso Aí a gente gastou isso Aí depois a gente fez isso Aí custou tantos euros Entendeu? Então tá bom. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? A gente fez errado, tá, essa parte, a gente fez o contrário, a gente fez primeira, a segunda, não, a terceira etapa e depois a gente fez a primeira, mas eu vou explicar pra vocês na ordem que eu acho que a gente deveria ter feito pra não sofrer. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ir atrás de um documento chamado Approval in Principle. Tem um vídeo aqui, vou deixar nos cards, que eu acho que é o primeiro vídeo dessa série, onde eu explico certinho como que faz isso, o que que significa e tudo certinho. Então, se atualiza se você não está atualizado. Então, primeira coisa, aprovo em empréstimo, Maria, eu é, pesquisei, igual você ensinou no vídeo, eu entrei no link que você deu lá e comparei todas as taxas de todos os empréstimos de banco aqui da Irlanda e descobri que esse banco aqui é a melhor taxa. Então, eu vou aplicar só nesse banco. Não faz isso. Aplica num monte de banco que você não paga para aplicar então aplica nos 3, 4 melhores bancos ali que você vai decidir, não apaga, que você vai decidir é, para pegar o mortgage, porque às vezes um banco pode negar você, talvez por causa de visto, ou talvez por causa de qualquer outro detalhe, ou então eles vão enrolar, principalmente agora que nós estamos em um momento de pandemia, Tá uma loucura, os bancos estão super mais lentos, tá tudo um pouco mais devagar. Então, assim, corre e já tenta em vários, porque o primeiro que você conseguiu o Approval Imprinciple, você já pode passar para o próximo passo, entendeu? Não fica refém de um banco só, acho que essa dica é ótima. Então, depois disso, depois que você correu atrás do banco e tá providenciando seu Approval Imprinciple, enquanto isso aí tá acontecendo, porque os bancos pedem uns dias úteis aí pra poder... É, analisar a documentação que você está enviando, você vai aplicar para o seu help to buy. Também tem um vídeo só sobre help to buy scheme aqui nessa série. Aí o segundo passo é você aplicar para o help to buy e você já vai fazer tudo aquilo que eu ensinei lá no vídeo de como você pegar o help to buy isso no caso de você comprar uma casa nova e no caso de você de ser a sua primeira casa, tá? Tem tudo isso explicado lá no vídeo e foi assim que a gente fez. Esse é o nosso caso, era a nossa primeira casa e a gente comprou uma casa nova. Então a gente correu pra poder aplicar o Help to Buy. Até agora, nenhum custo, tá? Enquanto o banco providencia o seu approval in principle e enquanto o Help to Buy sai com o seu saldo, tudo certinho pra você saber exatamente quando você vai ter que desembolsar ou não, você vai começar a olhar as regiões. E aí no último vídeo eu ensinei pra vocês. Como que você define a região, como que você escolhe, etc e tal O próximo passo é você correr nos sites que eu já ensinei aqui na série para pesquisar a casa Então chega lá no sites, o da é um deles, por exemplo É o que eu mais usei na época Você vai lá pesquisar New Development O preço, porque você já sabe o preço que você pode pagar pela casa E aí você vai começar, e as regiões também E aí vai aparecer todas as novas construções lá para você olhar Dentro dos filtros que você colocou. Aí você vai começar a marcar visita, você vai ver se eles vão poder fazer visita, porque agora no um momento de lockdown, nem todos estão fazendo, alguns estão fazendo só visita virtual. E aí você já vai começar a agendar isso tudo. Uma dica muito importante que salvou o nosso processo foi eu organizar todas essas informações. Se você quer fazer de uma forma simples, pega um caderno, pega uma folha de papel em que você vai colocar só essa informação e vai anotando dia tal eu marquei uma visita no endereço tal essa casa aqui eu já mandei e-mail tô esperando resposta para saber da visita essa daqui não tá eu como sou a louca da planilha capricorniana maluca fiz uma planilha certinho coloquei lá uma coluna do valor da casa uma coluna com o nome da construtora a data em que eu mandei o e-mail o e-mail o telefone quem foi a pessoa que eu falei se já marcou a visita o dia e o horário da visita e na frente um feedback se a gente gostou da casa, se a gente tem uma dúvida que a gente quer perguntar no dia da visita. E aí se a gente, depois que a gente já fez a visita, eu ia lá e atualizava que a gente tinha feito a visita. E escrevia um resumindo o que a gente achou na casa. Ai, não gostei do quintal. Ai, achei essa planta ruim. O quarto era muito pequeno. Ou a vizinhança parecia estranha. Todas essas informações. Porque acredite em mim. Com o tempo, gente, depois tipo de uma semana olhando, você já vai ter visto centenas, centenas talvez não, mas dezenas de casas. E aí vai chegar um momento em que você não sabe mais qual que você mandou e-mail, não sabe mais qual que você visitou, não sabe se você gosta dessa casa, se você já eliminou ela ou não. Então isso vai evitar confusão, retrabalho e um monte de coisa na sua vida. Essa parte ainda não tem custo, a não ser o transporte, né, que você vai levar para fazer todas essas visitas. Então, isso daí você já tem que ter em mente que você tem que ter tempo para pesquisar, tempo para investir fazendo isso tudo e o tempo de deslocamento e o gasto de deslocamento. Algumas pessoas contratam o um broker que é uma pessoa pra pesquisar, tem uma pessoa para pesquisar mortgage, que aí ajuda você a entrar no empréstimo do banco, etc. Eu fiz um vídeo aqui só sobre financiamento, e as informações que eu dei naquele vídeo foi tudo que eu fiz, eu fiz tudo sozinho eu não paguei essa pessoa, mas eu super entendo se você tá desconfortável de fazer isso sozinho, e existem profissionais que ajudam você a passar por esse processo. Na época eu até fiz orçamento com um, e o cara me cobrou 350 euros, para ele organizar os meus documentos e me é, a, a orientar até conseguir o approval em princípio de pelo menos um banco. Eu não quis, eu agradeci, não fiz, acabei fazendo tudo sozinha e a gente já conseguiu o approval em princípio de três ou foi quatro bancos. E aí, a gente escolheu entre eles. A gente tentou em mais bancos, aí conseguiu três cartas dessa e escolheu entre eles. Então, por isso que eu falo pra vocês: dá pra fazer sozinho? Dá, mas você tem que se esforçar e ser bem organizado pra poder dar certo. E não tentem um banco só, tentem um monte porque aí os que der certo, aí sim você toma a sua decisão. Ah, uma coisa importante do último passo que eu falei pra vocês é, no momento em que você entrar em contato com a galera, pra você marcar a visita ou tirar alguma dúvida, já pergunta se aquela casa aceita Help to Buy Skin. As construtoras estão cansadas de saber sobre esse benefício, muitas delas inclusive já colocam na propaganda, A hora que você entra no site da construtora já tá lá, construções que são aprovadas pelo Help to Buy Scheme. Então assim, já pergunta logo de cara, geralmente construção nova vai entrar Mas já pergunta pra você não se frustrar, porque se você tá pensando em usar o benefício, esse benefício do governo E a hora que você chegar lá, apaixonar pela casa, na hora que for fechar o negócio Ah não, a gente não aceita, a gente não se classifica dentro do Help to Buy Então já pergunta antes, era a primeira coisa que eu já perguntava, porque eu estava focada pra usar o benefício e aí, isso já é um ponto positivo pra você. Agora que tá tudo isso acontecendo, provavelmente o seu Approval in Principle já saiu. Provavelmente o seu Help to Buy já retornou o saldo. Então você já sabe ali quanto que você vai receber. E provavelmente você já tem mais ou menos os lugares que você gosta, certo? Você já fez ali umas duas, três visitas, você já tá ali mais ou menos entendendo o que que é importante para você, o que é que não é. É hora de você pesquisar o seu solicitor. Maria, o que que é solicitor? É um advogado. Eu acho que inclusive traduzindo inglês para português, é a uma... É exatamente essa palavra advogado. É um cara, é um advogado, ou uma mulher, né, uma advogada, que vai ajudar você no processo é, legal da coisa. Maria, eu preciso contratar um advogado? Eu posso fazer esse processo sem advogado? Eu acredito que seja quase impossível você fazer, a não ser que você seja um super especialista em é, questões legais imobiliárias aqui na Irlanda. E eu vou te explicar o porquê que é importante você ter um advogado e eu nem talvez seja até é, legal, tipo assim, obrigatório ter um Mas o que, que o seu advogado vai fazer? Vamos explicar qual que é a função do solicitor Além de orientar você em todas as dúvidas legais Ele vai analisar o seu contrato de compra e venda da casa Então ele vai entrar em contato com o advogado da construtora Que é o advogado da construtora, que é o solicitor, né? Vamos usar o termo que é usado aqui para você já, já se, memor... se acostumar a adaptar com ele o solicitor da consultora vai entrar em contato com o seu solicitor e, eles, e o seu solicitor vai ver esse contrato de compra e venda da casa e ele vai ler, vai ver se tem alguma coisa que ele não concorda. O papel dele é te defender ao máximo, é fazer com que esse contrato seja o mais seguro para você, até para você depois futuramente vender a casa. Mas não esquece, se você for usar o Help to Buy, você só pode fazer isso cinco anos depois que você estiver morando na casa, tá explicado lá no outro vídeo. Mas assim, ele vai também cuidar dos registros do, do, da terra, do registro do imóvel, tipo, a gente nos outros vídeos fez bastante comparação com o Brasil então tem o stamp duty, tem outras, é, outros registros que é como se fosse a escritura da casa, sabe? então tudo isso seu advogado vai fazer pra você além de te tirar todas as suas dúvidas legais e fazer uma ponte entre você e o banco também então é muito importante você ter um advogado porque, nossa gente, o nosso advogado foi tão bom pra gente porque eu tava muito insegura, eu estava fazendo meio que tudo sozinha, tudo pesquisando com informação picada, solta na internet, nossos amigos nos orientando em como eles passaram. E aí, um dia eu liguei pro nosso advogado e falei assim: olha, eu preciso, eu tô com muita dúvida aqui, que eu acho que é, acho que não é. Ele parou e ficou uns 40 minutos no telefone comigo e com o Sheldon, eu botei no Viva Voz, tirando, tipo, todas as nossas dúvidas. E aí, quando a gente não tinha mais nada para perguntar, ele ainda perguntou. É só isso? Tem certeza que vocês não querem saber mais de nada? Qualquer coisa me liga. Então, assim, sabe, deu aquela segurança da gente assinar aquele bolo de papel sem saber direito o que estava escrito e aí a gente pôde confiar nesse profissional. Então, assim, o Solistor, ele é muito, muito importante. Agora vamos sobre os valores. O solista eu fiz o orçamento, tipo, eu liguei para uns 5 6 solicitors e peguei o orçamento e eu achei valores de... 1.350 euros até 3.000 euros o Solistor estava cobrando. Isso é só o valor para você pagar o solicitor em si. Tem mais dinheiro que você precisa dar para ele porque ele é o responsável de fazer o pagamento das taxas e dos impostos. Só que essas taxas e impostos eu vou falar mais pra frente e, e ele é são porcentagens do valor da casa, então depende do valor da casa. Eu vou falar mais pra frente no vídeo sobre essas porcentagens. Mas pronto, você sabe desse gasto que você tem que ter. Só que você não paga ele agora, agora você só contrata ele e informa ele tudo. Todo o seu processo, olha, eu vou usar o help to buy, o valor da casa que eu quero comprar é tanto e eu tô com a approval in principle do banco tal e eu vou fechar com ele, certo? Agora vamos pro o próximo passo. Ah, esqueci de falar para vocês que tem um site onde você pode achar os Solistors, que é um site é, como se fosse... Comparando com o Brasil... Sindicato. No Brasil não tem o Sindicato dos Advogados, Sindicato dos Administradores, Sindicato não sei de quê. pois é. É como se fosse esse site, é como se fosse esse sindicato, vou colocar aqui na tela, e aí nele você vai encontrar todos os advogados registrados legalmente aqui na Irlanda que podem te auxiliar nesse processo. Ou você vai por indicação. Eu mesmo pesquisei os 4 ou 5 que eu peguei por indicação de outras pessoas que estavam comprando casa que a gente conhecia. E aí fui em um deles e foi maravilhoso. Agora que você está todo organizado com esse tanto de coisa, é a hora de você decidir a casa que você quer. Você vai falar para a pessoa que você está negociando, pode ser alguém da imobiliária que te apresentou, ou o próprio pessoal da construtora, depende. Mas essa pessoa que te mostrou a casa, que é a que você está negociando, você vai virar para ela e falar assim, eu gostei da casa. Eu quero comprar ela. E aí eles vão falar para você que você tem que fazer um depósito. Eu vi, das casas que eu pesquisei, eu vi imobiliária cobrar de 3 mil euros até 5 mil euros. A nossa, mesma vezes, pediram 5 mil euros de depósito. Só que esse dinheiro, aí você tem que ter esse dinheiro para você depositar. Então o que você vai mandar para a imobiliária? Esse depósito. E o que significa esse depósito? Que a imobiliária não pode mais vender a sua casa. Esse depósito é como se fosse um calção, um sinal, sabe? De que aquela casa está a sale, a E aí agora eles vão esperar terminar toda a burocracia até você pegar a chave. Então isso significa que ninguém mais pode comprar a sua casa. Maria, esse dinheiro eu vou perder eles, eu vou dar os 5 mil euros ele vai ficar lá? Então, até o dia de até antes de você assinar o contrato de compra e venda, você pode desistir de comprar a casa sem ter prejuízo desse dinheiro. Então, até você assinar o contrato, você pode virar pra eles e falar ai, ah, mudei de ideia, achei outra casa, não quero mais essa casa''. E eles vão te devolver esses 5 mil euros, ou o valor que você depositou, sem prejuízo. Eles vão te devolver 100%, isso é normal. Tanto eles, a construtora, quanto você, pode desistir da negociação até o momento em que assinar o contrato. Depois que assinar, acabou, ninguém pode desistir. Ninguém pode desistir. E aí vocês têm que seguir em frente. Nossa, minha garganta tá seca, peraí. Certo? E aí, me perdi. Ah, não. Você decidiu a casa, você vai falar que você quer a casa, você vai fazer o depósito, você vai enviar a sua carta de aprovação em principal para eles. E você vai enviar o nome, telefone e endereço, né, os contatos do seu solicitor para a imobiliária. Porque aí eles vão pegar todas as informações enviar para o solicitor, né, para o advogado da construtora e aí eles vão começar a negociação, o seu solicitor com o solicitor deles, eles vão fazer a parte legal. Quando você fizer isso, você também vai avisar o gerente do banco que você está pegando o empréstimo, que você decidiu fazer o financiamento. Inclusive, não esquece, de, nessa parte, de escolher qual banco que você vai financiar, de analisar bem a questão das taxas e também a questão do cashback, se ele vale a pena ou não, se é Aquele banco... Maria, o que é cashback? Tem tudo explicando no vídeo de financiamento que tá aqui na série, tá bom? E aí você vai olhar isso certinho, e tomar essas decisões e informar todos os envolvidos, ó... Essa casa aqui, esse valor, tá aqui os contatos pessoal do imobiliário, vai passar para o banco, pro seu advogado, vai, você vai fazer eles três se conectarem, resumindo a isso. Maria, e agora? Avisei todo mundo, já paguei o depósito, enviei, tá todo mundo pronto já, tá todo mundo sabendo o que, é que tá acontecendo, qual que é o próximo passo? Agora, meu anjo, o próximo passo é esperar, infelizmente. E aí, enquanto isso, o banco vai pedir para fazer a valuation, é, que é a avaliação da sua casa. Pensa assim, o banco tá te emprestando o dinheiro para você comprar a casa e você vai pagar ele parcelado ao longo dos anos, certo? Você concorda comigo que oficialmente, enquanto você não quitar, enquanto você não terminar de pagar essa dívida com o banco, a casa, em teoria, é do banco. Até porque se você parar de pagar ou se você não conseguir cumprir com a sua dívida do empréstimo do banco, o banco vai pegar a sua casa para ele como forma de pagamento do empréstimo que você não conseguiu pagar mensalmente. Então para isso ele precisa fazer uma avaliação da sua casa para saber se a casa que você tá comprando realmente vale aquele valor do qual você tá pegando emprestado com ele. Então vai ser um funcionário do banco, eles mesmos providenciam isso, vai vir aqui na casa, então aí você vai ter que conectar né, a imobiliária com o pessoal do banco, por isso que você precisa fazer isso, porque eles vão agendar uma data. Pra esse, essa pessoa vir aqui e fazer a avaliação da casa, do lote, tudo E fazer um relatório E aí devolver pro banco falando Olha, realmente a casa que ela quer comprar vale tantos mil euros, né? Então tá certo, de acordo com o que a gente avaliou aqui Você pode emprestar o dinheiro para ela que a casa vale esse dinheiro E isso tem um custo Aí depende do banco, cada banco cobra um valor. Dos bancos que eu fiz orçamento, que eu pesquisei na época, eu vi cobrarem de 150 euros até 250 euros. Então é entre esse valor chama, é, que eu escolhi fazer essa valuation, então você tem que ter essa grana para pagar esse pessoal, e você paga tipo na hora, eles vai eles vão, fazem a valuation e quando eles devolverem o relatório aprovando ou negando o valor da casa eles vão cobrar uma taxa de você e é dentro desse valor de 150 a 250 euros o próximo passo é esperar esse relatório ficar pronto, certo? você fez isso tudo, o relatório voltou Deu tudo certo, aí você vai pagar esse relatório tudo certinho E agora o banco precisa te entregar Ah, enquanto isso, seu advogado tá lá resolvendo a questão do contrato Uma dica que eu te dou é que você não seja, tipo, desesperado, inconveniente Fique ligando o tempo todo mas que também você não confie, sabe assim? Não deixe, tipo, ah, eles estão. É, eles sabem qual que é o trabalho deles e eles vão fazer. Eu não fiz isso, eu cobrei, tipo, pelo menos uma vez por semana. Eu dava uma ligada, oi, tudo bem? Qual que é o mandamento? Eu mandava um e-mail, uma mensagem, geralmente, pelo menos comigo, né? as pessoas que trabalharam comigo respondiam bem rápido, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. Então eu mandava e-mail para todo mundo, para todas as partes envolvidas para saber e aí, como que tá o contrato? Tá dando certo? Tem algum, deu algum problema? Você acha que em quantos dias resolve isso e tal? Aí o nosso advogado falava, olha, eu ainda tô analisando, vou precisar de tantos dias para terminar de analisar. Aí eu, beleza. Aí dava os dias, eu ia e cobrava de novo. Oi, tudo bem? E aí, você conseguiu analisar? Tô preocupada com o contrato, tá tudo bem? Ele, não, Maria, o contrato tá tudo certo, eu enviei para o advogado da construtora hoje pra ele poder ver se ele vai aceitar as minhas alterações e te aviso. Vai me avisar, ah, em quantos dias você acha que ele responde? Não, vamos dar tantos dias para ele responder. Se ele não responder, eu vou cobrar, o advogado falava. Então, assim, fica nesse acompanhamento, sabe, pra saber como que tá... É, não sendo aquela pessoa que liga todo dia, toda hora Mas dá uma cobradinha Porque é lento o processo, é burocrático São muitas pessoas envolvidas Aí às vezes um tá esperando o outro fazer E não sabe que o outro tá esperando o outro, entendeu? E aí nisso você perde aí um mês de bobeira Porque alguém tava esperando alguém fazer E não conferiu um com o outro então eu acho importante você fazer esse acompanhamento porque eu acho que isso foi decisivo para o nosso processo andar rápido. Agora é a hora do banco liberar para você a letter, of, a letter of full loan. Eu não lembro se é esse termo, mas eu vou explicar o que é. Eles deram para você a carta de approval in Principle, lembra que eu falei lá no comecinho? Essa carta, o que, que ela fala? Ela fala, olha, a gente analisou a vida financeira aqui dessas pessoas e, de acordo com isso daqui, a gente é capaz, né, a gente concorda em emprestar esse dinheiro pra eles. Mas isso aqui não é certeza absoluta que eles te emprestaram o dinheiro. Você ainda precisa de um contrato, que é a full on. Então, é o contrato do financiamento mesmo, do empréstimo com o banco, que é enorme, inclusive. Nossa, gente, teve que assinar tudo, foi bem louco assim o dia que a gente foi assinar e, e para eles entregarem esse contrato que é realmente o um empréstimo final oficial feito desculpa gente eu espero que vocês não estejam ouvindo esse barulho é para você entregar é, me perdi meu deus ah tá para você assinar esse contrato tudo certinho o banco precisa de algumas coisas suas uma além da valuation lá que a gente já fez já pagou já deu tudo certo ele precisa de um seguro de vida dos compradores, o seguro da casa, eles exigem o seguro da casa e... deixa eu ver se tem isso, eu não estou esquecendo de nada... É, são essas duas coisas. E para poder fazer o seguro de vida, eles pediram o contato do nosso GP. O que é, que é GP? GP, é comparando com o Brasil, é como se fosse o médico clínico geral. Aqui na Irlanda toda família tem, teoricamente, o seu GP, que é um médico em que se você está com qualquer, qualquer. Se você está com qualquer problema, você vai nele, aí ele analisa o seu problema e ele fala: Ah, você precisa de um especialista nisso, né? de um dermatologista, ou, ou de, de um gastrologista. Não sei nem se existe esse médico, o médico do estômago. E aí assim, você vai nele para ele te encaminhar para o especialista. Geralmente é assim. Então ele pede o contato do seu GP e o endereço da clínica dele, então você dá essas informações para ele porque ele vai pedir a, o seguro de vida, geralmente o banco, dentro do banco já tem já a opção de seguro de vida você pode fazer orçamento e contratar fora do banco? Pode, mas eu não oriento, eu fiz tudo com o banco que a gente pegou o empréstimo, por quê? Porque o banco tem as suas exigências, então ele precisa que o seguro de vida tenha cláusula X, Y, Z, para poder dar a apólice de cobertura. E aí se você fizer com outra empresa, pode ser que essa empresa falte uma cláusula, uma apólice, então assim... A diferença de preço nem é tão grande, então é melhor. eu achei melhor e mais confortável fazer tudo ali direto, porque não tinha muita diferença mesmo. O nosso, se eu não me engano, foi o Irish Life, o nosso seguro de vida. E aí, para eles concluírem a apólice de seguro de vida, eles pediram que a gente fosse no GP fazer um exame de sangue, que eles queriam ver o resultado do nosso, é, do nosso exame de hepatite. Eu não lembro qual é hepatite, acho que era hepatite C. Mas aí a gente foi, fez esse exame de sangue, inclusive foi a primeira vez que eu e o Sheldon fomos numa clínica aqui na Irlanda, a gente nunca tinha feito nada nesse país, nesses quase quatro anos que a gente mora aqui, porque a gente sempre vai pro Brasil uma vez por ano e faz o exame de sangue tudo lá com os nossos médicos que a gente tá acostumado. Mas agora eu vou parar com essa prática e a gente vai começar a fazer só nos hospitais daqui, porque se você tá comprando casa, essa dica também é importante pra você é ter histórico médico no país, se você está comprando carro significa que você está criando raízes, que você quer ficar aqui no país então é muito importante você ter um histórico médico, vai que você passa mal e vai para emergência e os hospitais aqui não fazem ideia de nada sobre seu, nem seu tipo sanguíneo, nem se você tem alguma alergia, não sabe de nada então acho que é importante construir essa, essa linha, sabe, de tempo assim da sua saúde no país em que você mora Agora falo desculpa, voltando para o vídeo Aí a gente fez esse exame de sangue. Esses exames, quem pagam é, o próprio, é, é a própria Apólice, é o próprio pessoal do seguro de vida, tá? Então por isso que eu acho que é por isso que eles pedem o endereço, porque eles já mandam já a solicitação e aí como eu estava dizendo, os exames Aí você tem que esperar uns dias o exame ficar pronto. Quando o exame ficar pronto eles vão enviar os resultados diretos já lá pro pessoal do seguro de vida, e aí você só vai ficar fazendo, sabendo, olha, seu resultado veio, e aí deu negativo, é bom que deu negativo, né? E aí agora a gente tá pronto para poder te dar a polícia de seguro. Você pode vir assinar? E aí você vai no banco, assina tudo certinho. É, agora, seguro de vida varia também. É, vai... É mais ou menos uns 500 euros por ano, tá? A apólice de seguro de vida. Então, tenha em mente que você vai ter esse gasto aí por ano, certo? E aí, você vai fazer esse exame, é, você resolveu esse seguro de vida, resolveu todas as outras coisas, então agora você está pronto para poder assinar o full loan com o banco. Aí, você vai avisar o seu advogado: olha, o pessoal do banco está pronto. E qual, você tá pronto com um o contrato? Aí seu advogado vai falar, sim, eu tô pronto com o contrato é, Pode falar pro banco entrar em ação Aí o banco vai enviar, pra, no nosso caso, o banco enviou por correio para nossa casa o contrato E aí a gente foi no escritório do nosso solicitor, pagou um é, horário, perdão marcou o horário certinho para ir assinar, e aí junto com o nosso advogado a gente assinou o contrato do financiamento da casa com o banco e o contrato de compra e venda com a construtora. Tudo isso com o nosso advogado, todos esses documentos estavam com o nosso advogado. E aí, nesse momento em que você tá ali assinando todos esses contratos, fazendo tudo isso, é hora de você ativar o seu Help to Buy. Quem assistiu o vídeo sobre o Help to Buy Skin sabe que você tem duas fases, a application, a fase de aplicar e a fase de reivindicar, né? que é para você pegar o dinheiro. E aí como que funciona isso? Lá no vídeo também está explicando sobre os dois códigos Então você vai pegar esses dois códigos e você vai informar esses números para o seu advogado e para o gerente do banco Você vai informar para essas duas pessoas os códigos do Help to Buy, tudo certinho Muito cuidado com esses números porque esses números são os números de saque do seu benefício e lembrando que você só tem direito a usar esse dinheiro uma vez, então se esse número for pro a mão errada, for para o lugar errado, é perigoso você sofrer alguma fraude, alguma coisa, tá? Então, por favor, preste atenção e toma cuidado, não deixa vazar esses números, não envie, não mostra para qualquer pessoa, porque isso é sério. Aí você vai enviar para o seu advogado, para o seu solicitor e para o pessoal, pro pessoal não, pro gerente lá do banco e aí, o que é que seu advogado vai fazer? Ele vai entrar em contato com o revenue, vai sacar esse dinheiro. O revenue, que é a receita, né? O governo, no caso, está representando aqui o governo. Vai depositar numa conta do advogado, certo? E aí, o advogado vai depositar para o pessoal da imobiliária. Você não vai ver esse dinheiro, não vai ver ele se movimentando. Você não vai ficar sabendo. A única coisa que você vai ficar sabendo é que deu certo, que o pessoal da construtora recebeu a entrada, o valor da entrada da sua casa. E aí, ao mesmo tempo, eles vão avisar o seu banco, ó, a entrada da casa, os 10% estão pagos, pode colocar o seu empréstimo vigente. Porque aí tem que ter uma data para poder começar o empréstimo a rodar, certo? Então, tudo isso vai meio que acontecer ao mesmo tempo. Eu sei que eu falei em ordem, né, um depois do outro, mas meio que assinar o contrato de compra e venda, assinar o contrato de empréstimo, sacar o Help to Buy... Tudo isso está acontecendo mesmo que ao mesmo tempo, entendeu? E aí agora você tem que pagar o seu solicitor. Eu estou com medo de ter sido confusa. O pagamento do solicitor é exatamente um dia antes de assinar o contrato. Então você, o Solista vai falar para você, Maria, o contrato está pronto, está tudo certo, eu já revisei com o banco, já revisei, está tudo pronto, help to buy, está tudo ok, e aí agora vem os meus custos. E aí nessa hora o Solista já vai ter te dado o orçamento e já vai ter te falado o valor que você tinha que pagar. Então meio que você já vai estar tá sabendo. Mas eu vou explicar para vocês agora quais são os impostos e as taxinhas para você ter noção. Infelizmente esses negócios são porcentagens do valor da casa. Então não tem como eu te falar, olha, vai ser 500 euros isso, vai ser 2 mil euros isso. Eu vou ter que te falar a porcentagem e aí dependendo do valor da casa você calcula. Mas assim que você tiver um solicitor, assim que você escolher o seu advogado, você já pode bater esse papo com ele na hora. Olha, eu tô querendo comprar essa casa aqui desse valor, quanto mais ou menos você acha que vai ficar os meus impostos no final? Pra você já poder ter uma ideia. Mas vamos aos impostos agora. Eu já falei pra vocês o valor que tem que pagar do solícito né? A média do que é o valor do advogado. Aí fora isso, você tem que pagar pra ele as coisas que ele vai pagar lá pra você. Que são elas. Eu vou pegar aqui o computador porque eu tenho medo de falar errado e eu anotei aqui tudo certinho. peraí. É, você tem que pagar o stamp duty. O Stamp Dutty, ele custa 1% do valor total da casa se a casa custar até 1 milhão de euros. Se ela custar mais de 1 milhão de euros, eu acredito que é 2%. Mas eu não prestei muita atenção nisso porque é óbvio que a minha casa não custava isso tudo, né gente? Até porque eu tô usando o Help to Buy, o Help to Buy você só pode comprar uma casa no máximo de até 500 mil euros. Tá tudo isso explicado lá no vídeo. É... Então é isso. Então, só de Stamp Duty vai ser 1% do valor da sua casa. Então vamos. Lembra que no primeiro vídeo a gente estava usando como exemplo uma casa de. um exemplo de uma casa no valor de 300 mil euros. Então, se você está comprando uma casa de 300 mil euros, só de Stamp Duty você vai ter que pagar 3 mil euros, tá? Então já coloca aí na sua cabeça esse valor. E aí tem outras taxas que eu anotei aqui. A taxa de registro de imóveis, por exemplo. Depende do preço do imóvel de novo. Não vai variar de 400 a 800 euros. E também tem uma taxa da cópia autenticada do fólio, né? Da propriedade, que custa em torno, uma média, de 40 euros. E tem uma taxa sobre os empréstimos, né? Uma taxa sobre hipoteca, essas coisas, que custa, em média, 175 euros. Então, gente, ó, você viu aí, são 3 mil euros o stamp duty mais mais ou menos uns 600 euros aí da taxa de registro de imóvel mais 40 euros da é, da cópia autenticada mais 175 euros de outra coisa e mais o valor do seu advogado que vai aí entre 170 oh, perdão entre 1400 euros mais ou menos até 2500 euros você vai achar advogado de tudo quanto é preço você precisa fazer um orçamento e ver qual que você confia então na minha opinião minha opinião, Maria, tá? conversa com o advogado antes de você ter certeza. Você precisa desembolsar, fora o, valor, fora o valor da casa, essas coisas, de advogado e de taxa, tenha pelo menos uns 6, 7 mil euros pra você fazer isso confortável. Eu diria, pra você ficar em paz mesmo, assim, não ter nenhum problema, você ter 10 mil euros. Porque aí você faz todos esses processos com calma. Porque lembra que, depois, que ainda tem mais uns, uns dois gastos que eu vou falar aqui pra vocês. Então, assim, pra resumir o vídeo, eu acredito que se você tiver uns 8 mil euros, vai tá ok. Lembrando que, infelizmente, isso não pode ser um valor exato. Por quê? Porque tem todas essas taxas aí que dependem do valor, blá blá blá blá blá Mas é isso, eu acho que eu já te dei uma margem bem grande, e aí agora vamos aos próximos valores pra você, até você pegar a chave. Maria, ac paguei o advogado... Paguei a valuation lá do, do negócio, fiz os exames de sangue, fiz o, o, o, o meu o seguro de vida, o seguro não sei de que, fiz tudo, assinei o contrato com, com o banco, com o pessoal da casa, pronto. O que, é que eu tenho que fazer agora? Você tem que fazer a chamada snack list. A snaglist ela varia também. Você acha desde 150 euros até. Gente, eu achei um snag lister que ele fazia. Não sei nem se existe esse termo snag lister. Que ele cobrava 400 euros. O nosso, a gente pagou, acho que foi 150 euros. E o que é a que é Snag List e por que é, que é importante você ter list? a Snag A Snag List ela é opcional, então você não é obrigado a fazer. Mas o que é? É um engenheiro, é terceirizado, tá? O banco não vai te dar isso, nem o seu advogado. Você tem que pesquisar a parte, contratar e pedir para eles fazerem é um engenheiro que vai lá na casa e aí ele analisa a casa toda pra você e faz um relatório do que, que precisa ser consertado na casa então ele vai vir aqui, ele vai testar a água se a água tá toda funcionando bonitinho ele vai testar todas as tomadas se a energia tá ok ele vai olhar um pouco a estrutura da casa se a parede tá rachando se tem um lugar que tem problema então todos os detalhes, sabe assim ele vai olhar quintal, ele vai olhar desnível do, do, do, do terreno ele, nossa, ele vai olhar um monte de coisa importante e aí ele vai fazer um relatório com tudo aquilo que ele acha que é problema que precisa ser consertado e ele vai enviar pra você. Então, depois que você faz isso tudo que eu falei pra você, você vai marcar o SnagList, então você achou o seu profissional do SnagList, Maria achei um cara que vai fazer por 200 reais aí ele, você, você vai dar os contato, o contato dele pro pessoal da imobiliária eles vão marcar um dia pra ele vir, ele vem sozinho, tá você não participa desse momento, você só fica sabendo que ele veio, aí vai ficar duas, três horas analisando a casa toda, vai fazer um relatório e aí você negocia com ele quantos dias que ele vai te mandar esse relatório o nosso mandou o relatório pra gente com 24 horas. Ele veio, fez tipo de manhã, e aí quando foi no outro dia, 9 horas da manhã, tava no nosso e-mail. Aí esse relatório é certinho todos os detalhes que ele achou na casa. Olha, o portal da porta da frente tá rachado... Tem uma pintura na cozinha que tá faltando, sabe? Aí ele foi colocando todos os problemas. Tem um, um, um... na cozinha, a nossa cozinha, vocês devem ter visto no tour da casa nova, que ela é toda naquela cerâmica branca, tá? Eu, eu não sei o nome daquele negócio em português. É um, é um quadradinho assim, branco, que tem. E, um, e uns dois deles estavam soltos. Então esse cara viu, pediu pra eles consertarem. Então assim, ele é bem detalhista, ele é ótimo. E aí ele pega esse relatório, manda pra você, você paga ele e você manda esse relatório pra construtora. Aí a construtora vai falar assim pra você, olha só, a gente precisa de tantos dias pra fazer essas correções, esses consertos aqui que tá no relatório, tá bom? Tá bom. Aí quando esperar o prazo, eles vão ligar pra você, ou você vai ligar pra eles pra cobrar se tá pronto, que é o meu estilo de fazer as coisas. E aí você vai ligar e falar, ô oh, e aí, tá tudo certo com a casa? Eles vão falar assim, sim, a gente já fez as correções... Pode vir é, conferir. E aí nessa hora você tem duas opções: pagar o engenheiro lá, o cara da Snack para ir lá de novo, conferir se todas as exigências dele foram cumpridas, ou você mesmo ir e ver se foi cumprido. A gente escolheu essa segunda opção. Então a gente não pagou ele duas vezes, a gente pagou ele só uma vez para fazer o relatório. Quando a imobiliária fez as corre correções e e chamou a gente pra conferir, a gente mesmo veio com a lista que o cara tinha feito, né, eu vim com marca-texto, e aí eu fui conferindo coisa por coisa das coisas que ele reclamou e fui riscando, não, isso aqui tá arrumado, isso aqui tá arrumado, tá arrumado, tá arrumado. E aí a gente deu sorte que tava tudo exatamente do jeito que o engenheiro tinha pedido pra corrigir, tava tudo corrigido, e aí a gente ficou satisfeito. Aí você vai ligar pro seu advogado e falar assim, olha, a gente já fez a Snag List, a gente está satisfeito com as correções, a gente acha que a casa está pronta e a gente está pronto para pegar a casa. No momento em que você falar isso, ele vai agendar uma data para você pegar a chave da sua casa. Gente, a hora que você falar para o seu advogado que você concorda com a casa, você vai pegar a casa daquele jeito. Então, assim, a construtora não vai mais consertar alguma coisa. Então é importante a casa estar tá do jeitinho que você quer. Nesse momento, e por isso que eu acho que a Snack list é tão importante que valeu cada centavo até pagar o engenheiro vir aqui analisar. Porque ele viu coisas que eu nunca ia ver e que era bobeira de corrigir, não ia ficar caro, mas a gente tem direito de pegar um negócio novo, perfeito, por que não, né? Eu pelo menos eu penso assim. E aí é, a gente agendou pra pegar a chave da casa e aí já tava tudo assinado, já tava tudo feito, a gente veio e pegou a chave da casa. Gente, que momento, sério. Só de lembrar, eu me emociono, porque é muito incrível, assim. Aí você vai, pega a chave, e a chave, e é muita chave, sério, eles entregaram um bolo de chave, assim, pra gente. Porque tem a porta da frente, a porta do fundo, todo, tem um monte de janela, toda, cada janela tem duas chaves, então, assim, é muita chave. E aí eles te dão aquelas chaves todas, e aí a casa é sua. E aí o que, é que você precisa fazer agora? A mudança. No vídeo da mudança... Eu falo sobre as taxas de mudança e como que é o serviço que a gente contratou para poder fazer a mudança E a hora de você contratar é, o pessoal da energia Aí agora é a hora que eu quero fazer uma pergunta pra vocês Vocês têm interesse sobre esses primeiros passos depois que você muda para casa nova? Porque olha, você precisa se preocupar com internet, com lixo, com companhia para lixo, com companhia para energia Água aqui na Irlanda, a gente não paga água né, então você não precisa se preocupar com isso então tem uma série de coisas que você precisa providenciar depois que você muda, eu posso fazer um vídeo resumidinho sobre isso, caso vocês tenham interesse, se vocês não aguentar mais ver eu falando de casa, fala porque eu paro, entendeu? E aí nesse próximo vídeo, se vocês forem querer, eu posso também pegar todas as dúvidas que teve em todos os vídeos da série, porque teve muito comentário. Cada vídeo teve, tipo, pelo menos 50 comentários e tipo, com dúvidas ótimas e eu posso pegar as dúvidas mais cruciais, assim, que teve e fazer um vídeo resumindo. Então, se você teve dúvida nessa série, assista a série toda de novo, vê se não sobrou nenhuma dúvida, joga tudo aqui nos comentários ou nos outros vídeos pra eu reunir e fazer um vídeo, tipo, fechando com chave de ouro pra não sobrar nenhuma dúvida, entendeu? Eu acho que seria legal a gente fazer isso, mas só se vocês animarem, se vocês não tiverem afim, eu super entendo. E é isso, gente! Aí é só você ser feliz na sua casa nova e começar uma nova história e... Ah, meu Deus! É muito bom mudar! Sério, eu tô muito feliz. Eu também tô muito feliz com o apoio de vocês e o quanto o canal cresceu durante essa série. Foi emocionante. Lá no Instagram vão ter algumas lives com alguns produtores de conteúdos que me convidaram pra falar sobre esse processo. E é isso, obrigada gente, muito obrigada, fiquem de olho que semana que vem tem vídeo novo no canal, como sempre, e aí a gente vai falar de outros assuntos maravilhosos, já deixei nos comentários se vocês querem saber de outros assuntos aqui, quais vocês querem saber, muito obrigada pela jornada, obrigada por tudo, e é isso, tchau!